olá ele é o Marvilena falando e eu tô gravando esse vídeo para falar para você sobre esse produto que tá dando o que falar na internet macho macho eu quero falar para você que o bicho funciona funciona mesmo entendeu se você tá aqui assistindo esse vídeo é porque você tá em busca de algo para resolver o seu problema então posso lhe falar com toda clareza o bicho funciona e ainda tem garantia viu pessoal a empresa dá 30 dias de garantia, se caso você não ficar satisfeito com o produto. Se você achar que não serviu para você, basta mandar um e-mail que ela devolve todo o seu dinheiro. Entendeu? Então é isso aí. Se você realmente está em busca de algo para resolver o seu problema, assim como resolveu o meu e está resolvendo de milhares de pessoas pelo Brasil, cara, macho macho, esse é o produto. Funciona mesmo, funciona de verdade. Ok? Mas você tem que comprar... Ele com direto com o com link oficial da fábrica. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo. Ou então aqui ao lado, aqui pelo lado, aqui em algum lugar aqui desse vídeo. Eu vou deixar um link onde você vai direto comprar direto do link oficial da fábrica. Ok? É isso aí. Aproveite. É, se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no meu canal. E toda semana estarei gra gravando, postando um vídeo, dando depoimento de outras pessoas que realmente, mostrando se realmente funciona o produto. Ok? Um abraço. Tchau, tchau, tchau.